Bem-vindo ao Calcule Comigo. Nesse vídeo, vamos resolver um exercício que envolve EDOs separáveis, lineares, homogêneas e exatas, as quatro principais formas de EDOs de primeira ordem, integral de potências e integração por substituição. Vamos ao enunciado? O enunciado diz o seguinte. Determine a solução geral da EDO y' igual a 11 menos 5y. Então, vamos ter que determinar uma solução geral para essa EDO de primeira ordem. Vamos lembrar o que é uma solução geral de uma equação diferencial. A solução de uma EDO ela é sempre uma função que, ao ser derivada e substituída na expressão da equação diferencial ordinária, vai manter a igualdade como verdadeira.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 Resolvendo agora o nosso exercício, nós temos a seguinte equação diferencial para encontrarmos sua solução geral, a y' igual a 11 menos 5y. Das várias formas de solução de equação diferencial de primeira ordem, vamos tentar resolver esse exercício utilizando a forma de EDOs lineares de primeira ordem. A forma geral de uma EDO linear de primeira ordem é y' mais Px vezes y igual a Qx, ou seja, o y' não pode ser multiplicado por nenhum elemento, o y pode ser multiplicado por uma função de x, e existe um termo que a função de x não está multiplicando nem y nem y', ele é chamado de, Q de x nessa forma geral. Então, vamos tentar manipular algebricamente essa expressão da EDO dada para ver se ela corresponde a uma EDO linear de primeira ordem. Vamos ter y' igual a 11 menos 5y, onde esse elemento menos 5y está do lado direito da equação, pode vir para o lado esquerdo como mais 5y. Então, vamos ter y' mais 5y igual a 11. Observe que agora estamos na forma geral da ideal linear de primeira ordem. O elemento que está multiplicando y, esse mais 5, ele é uma constante ou uma função de x. Então, ele pode ser utilizado como o p de x. Então, temos p de x igual a 5. Quem sobrou do outro lado da equação foi só uma função de x ou uma constante, nesse caso, a constante 11. Então, eu posso afirmar que o meu Q de x é igual a 11. Agora que eu tenho P de x e Q de x diagnosticados pela forma geral da EDO linear de primeira ordem, eu posso escrever a solução dessa EDO. Usando o P de x e Q de x na solução geral da EDO, temos P de x valendo 5 e o Q de x igual a 11. Lembrando que a solução geral de uma EDO linear de primeira ordem é y igual a 1 sobre i de x, que multiplica a integral de i de x vezes q de x dx, nós já temos o valor q de x igual a 11 para ser substituído, mas o i de x é desconhecido. Esse i de x é o fator integrante nessa Edo. i de x é e elevado à integral de p de x dx. Observe que o p de x nós já conhecemos, o seu valor é 5. Então, podemos reescrever i de x igual a e elevado à integral de 5 dx. Como estamos integrando uma constante, a integral da constante é a constante vezes a variável de integração. Vamos ter e de x igual a e elevado a 5x. Esse elemento e elevado a 5x vai substituir o i de x em duas posições dentro da expressão da solução geral e o q de x igual a 11 vai substituir esse k de x dentro da expressão da solução geral. Dessa forma, a solução geral fica y igual a 1 sobre e elevado a 5x, que multiplica a integral de e elevado a 5x vezes 11 dx. Essa é a expressão da solução geral para a nossa EDO, mas nós ainda temos que resolver essa integral. Vamos, então, resolver essa integral na solução geral. Temos y igual a 1 sobre e elevado a 5x, que multiplica a integral de e elevado a 5x vezes 11 dx. Este 11 está multiplicando a função a ser integrada, e é uma constante, então ele pode sair da integração. Esse e elevado a 5x, que está no denominador, pode vir para o numerador da fração, desde que elevado a menos 1. Então, vamos poder reescrever a expressão como y é igual a 11 vezes e elevado a 5x elevado a menos 1, vezes a integral do que sobrou de e elevado a 5x dx. Agora vamos ter que resolver essa integral. Podemos utilizar a técnica de integração por substituição nesse momento. Vamos resolver aqui ao lado. Tomando quem está no expoente do nosso e, como u igual a 5x, podemos resolver a sua derivação como du dx, igual à derivada de 5x com relação a x, que é igual a 5. Na substituição, já vamos reescrever 5x como u, mas vamos ter que reescrever dx como uma expressão de du. Manipulando essa expressão du dx igual a 5, podemos reescrever dx igual a 1 5 vezes du. Agora temos os elementos para substituir o que está no expoente do meu e, e substituir também o dx. Vamos ficar com integral de e elevado a 5x dx se transformando na integral de e elevado a u vezes 1 quinto du. Essa é uma integração só de us e du, então pode ser realizada. Realizando essa integral, vamos ter e elevado a u dividido por 5 mais uma constante c que deve ser reescrito como e elevado a 5x sobre 5 mais c, já que a solução da integração com relação a x não pode ficar dependendo de uma outra variável, no caso u. Vamos ter y igual a 11 que multiplica e elevado a menos 5x, que multiplica e elevado a 5x sobre 5 mais c. Essa expressão já é a solução geral da nossa EDO. Podemos dar por terminado o nosso exercício. Porém, é possível pegar essa expressão e simplificá-la algebricamente. É sempre interessante fazer esse processo, porque as EDOs têm como soluções gerais funções que, ao serem substituídas como as expressões de y ou suas derivadas, vão manter a igualdade como verdadeira. Então, é sempre possível verificar se a solução que você encontrou está correta ou não. Vamos fazer essa manipulação. Tomando y igual a 11 que multiplica e elevado a menos 5x, que multiplica e elevado a 5x sobre 5, mais uma constante C, vamos ter que pegar esse 11 vezes e elevado a menos 5x, que está multiplicando um parênteses que tem uma soma, e fazer a distributiva, multiplicando o primeiro e o segundo elemento separadamente. Então, a expressão vai ficar com 11 sobre 5, vezes e elevado a menos 5x, vezes e elevado a 5x, mais 11c, vezes e elevado a menos 5x. Observe que aqui temos 11 quintos, que é uma constante, pode ser calculada, divisão de 11 sobre 5. Temos e elevado a menos 5x, vezes e elevado a 5x, duas potências de mesma base se multiplicando, e temos 11 vezes c. 11 é uma constante, c é uma constante a se determinar, então podemos determinar simplesmente isso como c. Podemos reescrever essa expressão resolvendo... O 11 sobre 5, como y igual a 2,2, é elevado a menos 5x mais 5x, mais c, que multiplica é elevado a menos 5x. Isso porque nós somamos os expoentes do e, e vamos ter menos 5x mais 5x na expoente. Calculando esse elemento menos 5x mais 5x, vamos ter como resultado zero. Então, é possível reescrever ainda a expressão como y igual a 2,2 que multiplica e elevado a zero mais c vezes e elevado a menos 5x. E e elevado a zero, ou qualquer número elevado a zero, vai sempre dar 1. Então, temos uma expressão y igual a 2,2 mais constante vezes e elevado a menos 5x como a forma mais simples de determinarmos a solução geral da nossa EDO. Lembrando que a nossa equação diferencial original cuja essa equação y igual a 2,2 mais c vezes e elevado a menos 5x é uma solução, é a equação y' igual a 11 menos 5y. Se você quiser verificar se essa solução está correta, basta tomar o valor que encontramos para y e substituir por y na Edo, derivar o valor que encontramos para y e substituí-lo por y'. A igualdade tem que se manter verdadeira. Esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo. Eu sou o professor Felipe Reitman, e mais exercícios resolvidos de matemática do ensino superior você encontra em www.calculecomigo.com. Se você estiver no YouTube, aproveite e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu vou lançar. E veja as duas recomendações em vídeo que estão aparecendo embaixo. Um deles é o meu vídeo mais recente, e outro é um vídeo que está relacionado ao problema que acabamos de resolver. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima!